É back, se sabe a letra já chega cantando Eletrobaque, é se não sabe a letra então chega dançando Eletrobaque, é se não quer dançar então chega pulando Eletrobaque, é essa chegada. É chegar é Concordo com Nietzsche, a vida sem música seria um erro Um acorde e um beat, a rima sem música seria um texto tem que ser única, orgânica, mecânica, acústica, harmônica, sinfônica, não importa, é música. Mistura no som, pica, picarrão. Seu folha, tira Então, meu mano, pode passar Se agora esse cara aqui na minha frente Eu vou matar, ah Cê tá ligado com até boné Agora eu sigo fazendo minha rima Que é de pé. Vem, até drogou, mano, calma aí Que eu sigo fazendo o meu frito Calma aí, meu parceiro, deixa logo te explicar Você tá com a funk, mas você não sabe usar Então calma, parceiro, pois eu faço Só faltou você fazer Então cê tá ligado na moral essa frequência Eu vou dominar então então sofre a consequência Porque cê tá ligado, meu mano Na poesia, vai apanhar Vai ah, ser tudo categoria Agora é uma que eu na vara Não é o meu mano que me ativou pesado Fala sua vida, seus doidos de saizade Então deixa eu te falar O bagulho é o que se Ganhando a gente, aí vocês doem. Tem punchline e em cima a gente deixa a vergonha. Você deixa a vergonha, mas calma aí, meu parceiro, deixa eu falar. A intercada é certeza que eu vou mandar. Você deixa a vergonha, eu deixo pra você passar. Ah, na moral, qual aqui é bobo? Por isso eu mando que eu acho monstro Vocês ouviram? Vai, Não sei. o mais ainda. A vitória é eu faço rima, tá vendo como ela é linda Então calma, vai ficar com trauma É rima de alma Esse moleque não arruma nada Aê, cê tá ligado, é o bebê dele Cê olha no meu olho, eu já percebo que cê não fez é Você pega o candula que eu vou Terceiro. Ah, eu rimo que não vai ser terceiro porque só não então pode fazer esse cara não na aqui que eu vou gastar. Sabor de dois não vai dar. Agora eu quero ver o que você vai mandar. Só porque você é grande que eu não bato em você. Ah, tá Tá ligado no meu proveito? Se eu fazer um show, esse bota comprar meu ingresso. Como assim comprar o ingresso? Você sabe que meu parceiro tá na frente se é outro pinto. No dia que você for fazer um show, compra o seu ingresso. Paixe do seu palco e que quem sabe joga até o manito. Você tá ligado? E agora vem aqui meu próprio de boa, que aqui eu não tô louco. Esse é o MC que pede na rima. Você não aguenta e depois quer resolvo agora é meu meu